Oi, e a água aqui no sul, sudeste, como é que fica essa história? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. finzinho de tarde, né, o sol se põe aqui a, a oeste, está desse ladinho aqui, uma luzinha é, mais dourada, fica diferente um pouco as coisas, né? O então, vídeo de hoje, a gente começou... No vídeo anterior, América do Sul, agora a gente vai focar um pouco mais é, aqui na região sudeste, a região entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para chegar até aqui em casa, que vai acontecer depois. Né? Vamos entender um pouco esse processo de água. Tudo isso para dar início a você que quer se transferir de, de lugar, está né? buscando um outro lugar para morar, entender um pouco essa história das águas, como é que elas funcionam, do clima e tudo mais, você fazer uma escolha mais adequada para a sua própria vida. Ao mesmo tempo, a gente vai aprender sobre relevo, vai aprender sobre clima, sobre água, gestão hídrica, e um punhado de coisas. Mas vamos ver o vídeo de hoje. Daí que no vídeo anterior, a gente estava vendo como é que é a distribuição da água no, no hemisfério sul, na América do Sul. E a gente acompanhou que a água que entra é, pela Amazônia, ela transpira, cai outra vez, e é direcionada e vai alimentar, vai irrigar o sul, sudeste e centro-oeste do país. E por isso a gente não tem aqui nessa região é, uma área desértica. Ok, mas não é só essa grande massa de ar. Que interfere em todo esse processo. Uma outra coisa que a gente pode ver é que ao longo de todo o litoral da, da costa brasileira, a umidade é muito maior. Se a gente aproximar um pouco mais, a gente consegue enxergar o verdinho, é formação florestal, é mata atlântica, mata atlântica que ainda existe por aqui. E essa Mata Atlântica, como é que ela se forma? Ela precisa de muita umidade. E essa umidade está no litoral. O ar, o, o sol está aquecendo a água, a água está evaporando. E durante o dia a gente tem correntes que vem, é, correntes de vento que vêm do oceano em direção à terra. E à noite é o contrário, vem da terra em direção ao, ao oceano. Por que é que acontece isso? A gente acompanhar por aqui a terra elas ela esquenta ela aquece mais rapidamente do que as massas d'água então durante o dia o sol está batendo no continente e o mar fica um pouco mais frio logo a massa de ar que está sobre os continentes ela sobe e no lugar dela a massa de ar mais quente que tá, mais fria que está no oceano tende a ocupar o lugar dessa massa de ar que está se elevando. Daí a gente tem a massa de ar, né? ventos vindo do litoral em direção à Terra. À noite inverte-se o processo. A Terra, o continente, ele perde calor mais rapidamente, enquanto a água mantém ainda o calor latente. De maneira que, então, inverte-se as coisas. A água tende a ficar um pouco mais quente em relação à terra, que perdeu calor muito rapidamente. E aí a gente tem o vento vindo do continente em direção ao oceano. Quem mora na beira da, do mar sabe muito bem dessas correntes de, de vento que acontecem ao longo do dia e ao longo da noite. Então vamos ver, durante o dia... O continente aquece e a gente tem a brisa vindo do oceano em direção ao continente. Essa brisa que está vindo do oceano, ela carrega umidade. E essa umidade, ao chegar na Serra do Mar, aqui a gente consegue enxergar legal, a Serra do Mar forma uma muralha junto ao litoral, de maneira que a brisa, o vento que vem do oceano carregado de umidade, quando ele chega na Serra do Mar, ele vai ser levado para cima. No que sobe, diminui a temperatura, as gotículas d'água se condensam e se transformam em chuva. É o que a gente chama de chuva orográfica, chuva que depende da montanha, ou formada a partir de uma elevação grande de uma serra, né? de uma montanha. Então a, a a brisa sobe carregando umidade, diminui a temperatura, as gotículas se condensam e caem outra vez em forma de chuva. De maneira que ao longo de todo o litoral, a gente tem um litoral mais úmido. Legal? Então, se tem mais água aqui, a gente já tem a ideia de algumas coisas. Por exemplo, sistema de tratamento de afluentes, alguns são mais adequados do que outros. Talvez você não queira fazer uma bacia de evapotranspiração, ou então vai ter que pensar melhor em como é que você vai dimensionar isso para cuidar dos seus esgotos, né? porque está chovendo muito o tempo todo. Bom, se está chovendo muito nessa parte da serra, essa água toda que caiu por aqui, na hora que ela passa para dentro do continente, ela já passa com uma quantidade menor de umidade. De tal maneira que desse outro lado da serra, no contraforte da Serra do Mar, a tendência é que a gente tenha uma região um pouco mais seca. E aqui a gente está vendo região sudeste, nós estamos vendo o Vale do Paraíba. Aqui a divisa de São Paulo, Rio de Janeiro, mais aqui do, do outro lado. E na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, o que é que vai acontecer? A Serra da Mantiqueira é uma segunda cordilheira que se apresenta paralela à Serra do Mar. A umidade que passou pela Serra do Mar e que atravessou o Vale do Paraíba, na hora que ela encontra a Serra da Mantiqueira, novamente vai ser elevada, vai diminuir a temperatura, condensa a umidade e a umidade cai na forma de chuva. E a gente vê então a serra aqui, duas coisas, primeiro os contrafortes, né? A declividade é muito alta, é difícil de trabalhar e a mata se manteve. Segundo, que é mais úmido, então a quantidade de água que cai aqui nesse lugar é muito maior. A, a Mantiqueira, aliás, é considerada uma, uma grande bacia de água para toda a região sudeste. Por conta disso, passou a Serra da Mantiqueira, o Planalto aqui da Mantiqueira, do outro lado, a gente já começa a ter uma região mais seca, e à medida que a gente vai adentrando no continente, a gente vai tendo cada vez menos umidade, e aí a, a formação florestal já é outra. A gente vai para uma formação florestal de cerrado, que são árvores acostumadas a um período bem definido no ano, vai ali de maio, abril, maio, até setembro, outubro, um, um, os meses mais secos aqui na, na região Sudeste e Centro-Oeste. Essa temporada mais seca, com estresse hídrico, com falta d'água, água, né? água de, de chuva, vai acabar originando uma formação vegetal diferente daquela da Serra do Mar. A gente vai continuar tendo, em toda essa região, frações ou fragmentos de Mata Atlântica ao longo dos rios, ao longo dos ribeirões. Porque ali tem mais umidade, então a floresta consegue se desenvolver mas ao lado disso, saiu daquela zona mais úmida, a gente tem a tendência de ter uma região de cerrado. Então, metade do, do ano úmido, metade do ano seco. Essa água que cai no, no continente, se ela não for armazenada, ela escorre muito rapidamente. Mas aí né, a gente vai estar tá chegando em questões locais, de como é que essa água se armazena e como é que ela pode perder. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco de como é que acontece essa história da água da mina que vai secando, como é que a gente retém água na bacia e por que é que a gente perde essa água em função da atuação do humano no lugar. Aguenta a mão aí, espera o próximo vídeo que a gente vai entender isso. Ok, então, se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, vem participar do grupo aqui com a gente, preencha o formulário, o link está na descrição, preencha o formulário, poucos minutos ou poucas horas depois, você já vai receber um link do, do grupo no WhatsApp, chega lá para trocar uma ideia. Se de repente não receber o, o e-mail, me manda um aviso, porque alguma coisa aconteceu pelo meio do caminho. Verifica a tua caixa de spam. Pode ser isso. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.